Pronto, começou. Oi, gente, bem-vindos a mais um Twin Side Show, o último da dessa temporada Amazonas. Hoje a gente está aqui com a minha twin, Diego Costa, e com Olá. os finalistas de Amazonas. bem vindos gente. Olá. Apresenta Oi. os finalistas, amor. Temos aqui, em, terceiro, em segundo lugar, em Amazonas, Stephanie. Bem-vinda, gata. E em primeiríssimo lugar o Winner, Carlos, mais conhecido como Kaique. Euzinho, então, olá! Ó, tivemos uma baixa na entrevista porque a Amazona, a, Amazon, né, a Milene dos Reis, não quis comparecer à entrevista, então vamos fazer com eles dois, mas era para ter sido a final, era para ter sido os três, a mesma chamada, aquela coisa, entendeu? Só avisando para vocês, não vou ter entrevista com a Milene. A gente devia ter trocado a Milene e colocado o Cristiano aqui, né? Porque Cristiano, que parece que tá faz a entrevista dele, Coloca o Milene vida na conversa. Ama, tá bom, então. Então, para começar, a Runner Up. Fala aí pra gente como você. O que, que foi o jogo para vocês? Tem alguma coisa para falar para os seus fãs, para os seus melhores amigos? Fala aí pra gente. Para os meus fãs, que são os meus melhores amigos, né? Se você quiser mostrar a sua casa também. <risos> Exato, eu, tava, eu falei assim, eu vou fazer pelo notebook, porque se eu fizer pelo celular, eu vou ficar, tipo, rodando E aí, tipo, Berenice, vai bater porque eu ia ficar muito muito ainda. Ia ficar horrível, e as pessoas iam falar pra mim, você atacou a minha labirintite de novo Aí eu falei, não, vamos poupar, vamos tentar ficar um pouco quietinha Ah, é, mas assim, do jogo, é, eu acho que a gente já falou bastante, né, no conselho final mas assim, eu nem achava que eu ia entrar, porque realmente a minha ficha de, de inscrição lá foi muito fraca, é, parecia o, o lixão da mãe Lucinda, tipo, foi muito ruim. Eu não terminei as provas. Eu tava, tipo, numa época da minha vida que eu tava muito foda-se, sabe? Aí eu Travis falou, ah, vai, tenta, joga, é legal, você conhece pessoas novas, você se diverte né? Mas aí eu vi, quem tá preparado sabe? Por isso que eu acho que eu fui até muito inocente muitas vezes no jogo, mas assim, eu acho sim que eu soube me impor, eu fiz um jogo defensivo, porque como você não tem experiência, eu nunca acompanhei nenhum tipo de jogo, nem joguei, nem na época do Orkut, tinha gente de época assim, milenar, sabe? Não, não tem como competir, sabe? Dinossauros nos jogos, assim. Aí eu pensei, falei, ah, eu acho que a minha característica mais marcante vai ser a minha personalidade. Porque era a única coisa que eu tinha para oferecer, assim, de mais interessante. Então, eram os memes, basicamente. Aí eu falei, ah, vou jogar um shade no voto, vou fazer alguma coisa para não ser uma planta, né? Aí eu falei, eu não vou entrar no negócio, eu não vou saber jogar tão estrategicamente, aí eu vou falar assim, ah, eu não vou sair e falar quem foi ela, sabe? Eu não fiz porra nenhuma, pelo menos alguma coisa eu ia ter que fazer. Mas eu acho que foi assim, eu, sou, tipo, eu soube me aliar as pessoas certas. Porque na Angra, no começo, não tinha muito um líder, sabe? Tinha meio que uma briguinha de egos e várias pessoas para tentar ficar na liderança. Então meio que você tinha que ver quem realmente tava ali no comando. E ao meu ver, foi tipo o Glauco. E aí o Galco jogava muito com a Bia. E eram dois putos jogadores. Então, pro meu jogo, que era, tipo, oportunista, entre aspas, de me aproveitar mais e, tipo, blindar e tentar pegar essa jogada, para mim era melhor. E foi aí que eu até, meio que, acabei traindo o Marcos, que era um dos meus aliados. E, tipo, foi uma eliminação horrível, porque foi a única que eu chorei. Porque, realmente, eu falei, puta merda, que meio que caiu a ficha do jogo, sabe? No da Bia não deu tempo de eu chorar porque, tipo, foi muitas coisas acontecendo Tipo, queria chorar, aí o Kevin já falou, você chora depois, aí já teve outra prova Aí eu fiquei, oh, caralho Aí o do Glauco, quando ele saiu, tipo, fiquei conversando com ele, eu fiquei muito triste Mas eu tava puta, porque, tipo, ele sabia que ele podia sair, ele não usou o ídolo E ele saiu com o ídolo no cu, entendeu? Aí eu fiquei puta eu tava assim tipo, caralho, você tinha ido, e ainda ele falou, ah, eu ia deixar pra você. Eu falei, então por que que não deixou? Você saiu Exatamente. com tudo no cu, não usou, e não deixou pra mim ou pra Bia. Tipo, que caralho, velho. Sabe? tipo Gente, pode falar palavrão, eu falo muito palavrão. Desculpa, ah, palavrão. É, vou fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta, posso? posso fazer? Lógico, pode, amor. Stephanie, que você faria diferente? Se você tivesse uma nova chance de jogar no All Stars, por exemplo. Com certeza eu ia ter que ter um jogo mais agressivo, né? Meio que agora eu aprendi a jogar um pouco. Porque antes eu tava, tipo, muito bom ver o que tá acontecendo, sentir a vibe, como as pessoas jogam, tananã. E como eu joguei muito com a Bia, meio que, né, eu vi os movimentos que ela fazia. Só que, tipo... A minha personalidade não é igual a da Bia, então não tem como eu jogar como ela, sabe? Ou como Glauco. Eu tentei nesse jogo é, ser o que eu sou tipo, usar as minhas características. Não tinha como eu ter um jogo parecido com o um dele, sabe? Tipo, as pessoas me falam: ah, você tinha que ter um jogo mais agressivo, você dependia muito deles e tânânã. Mas é que a minha personalidade é isso, saca? Eu não gosto muito de ter a liderança. Eu não tenho esse espírito de liderança, de tomar a frente das coisas. Eu prefiro contribuir com, com uma equipe, assim, do que realmente tomar a frente. Eu acho que faltou isso pro meu jogo. E por isso que eu perdi, sei lá. Mas, querendo ou não, não você durou bastante, né? Porque você Exatamente. sempre era votar. Quase venceu. Quase venceu. Quase venceu. Né? Foi errado demais, afinal. Uhum. Sim, mas eu É uma coisa que você tem que fazer muito diferente para né? Você não, é, exato. Eu acho que chegou um momento que eu fiquei muito confortável que eu não ia sair, porque realmente eu não era o alvo de ninguém. Então, assim, como o meu jogo era bem tipo, suave, era meio que bom para as pessoas me levarem para final, porque se elas tivessem um jogo agressivo, elas iam, tipo, conseguir os votos. E por isso que eu acho que eu, a Milene e o Kaique, meio que a gente sabia que a melhor final pra gente era essa. Porque o nosso jogo foi meio parecido, querendo ou não, sabe? As meninas, que nem a Bia, a Gabi a Isa, elas tiveram que ter um jogo mais agressivo até pra sobreviver mais no jogo, porque elas tinham um alvo maior. E a gente não. A gente tinha um jogo mais defensivo, assim. Mas eu acho que talvez pela nossa personalidade, sei lá... É que eu não ia ser uma pessoa no jogo que não fosse da minha personalidade, sabe? Ia ser muito desgastante, e o jogo ia passar a ser uma coisa chata, em vez de ser algo divertido. E eu queria entrar pra ter algo leve na minha vida. Se fosse pesado, eu focava no meu TCC, que tava tipo as traças, <risos> Mas vocês fizeram bem, gente, vocês fizeram certo, porque eu acho que se tivesse milênio, milênio a Bia, a Gabi ou a Isa, no final, com qualquer um de vocês, eu acho que, tipo, ia ser uma votação bem, assim, não acirrada, entendeu? Exato. Ela tava jogando bem agressivo desde o início, então. então... Eu, tipo, foi o que eu pensei, assim, ia ser muito difícil pra mim votar contra a Bia, mas eu tinha certeza que se eu levasse ela pra final, ela ia ganhar. Então, não, eu quando o isso... né? exato... Quando o Kaique votou nela, meio que, tipo, me deu um alívio. Porque eu precisava que ela saísse, mas eu não ia conseguir tirar ela, sabe? Que merda, assim. Era o meu racional contra o meu emocional. E, tipo, o meu emocional sempre ganha. Por isso que eu sou muito trouxa na vida. Mas, assim, foi o que ele falou, tipo, na chamada. É, quando a gente tava conversando, tava eu e ele, a Bia. E aí a Bia tava falando, né... Ele ia votar na Gabita, né, né, E ele tava em dúvida. Ele também nem. Ele não mentiu, na real, né? Você falou que você tava pensando ainda. Você tinha escrito a justificativa, mas você não tinha certeza, mas você ia na vida. Porque deu a entender já pelas conversas à tarde e tal. Mas e aí quando. É. E aí quando ele votou, aí ele falou, "Ah, desculpa, tô não, né? aí eu falei, ah, não, assim. Não tem problema, sabe? Você meio que fez com que eu não traísse a Bia, porque eu realmente não ia conseguir. Ele conseguiu ver isso, que eu não ia conseguir trair a Bia. E para ele, nem para ninguém, era interessante levar a Bia para o final. Para ninguém, né? Oi, Stephanie. E qual a sua relação com o pessoal que jogou com você? Você parou de falar com todo mundo? falou com algumas pessoas? Brigou com algumas pessoas? Nunca mais excluiu do Facebook? O que aconteceu ah, eu não excluí ninguém, né? Me excluíram. Por... Não sei, talvez por um Deus te ilumine, atribute a tribo te elimine, não sei. <risos> Contrasse, né? Sim. Ah, é. quem saiu nesse CP foi o, o John. Pode falar o nome. É, o John. Mas eles foram várias pessoas do cast, então eu acho que realmente ele não queria. Nossa. Ele não gostou, sei lá. Sabe quem vai escolher a gente, Vou checar. Eu não sei, eu falei com ele não abriu a, a gente. Eu gente... acho que ficou pouco ah, tá. Mas acho que eu não tenho briga com ninguém, eu não desgosto de ninguém. E eu acho que ninguém tem comigo, né? Eu fui, eu fui muito de boa. Eu tentava não conversar com as pessoas pra não ter que mentir pra elas. Porque eu achava eu pensei, muito difícil. Você, a... pra... você mentir pra caralho com as pessoas, sabe? Então eu preferia não falar nada, tipo, ah, ela é uma moita ali. Do ter que ficar inventando mentiras. Porque você pode morrer na sua própria mentira. E aí eu falei: não. Vamos Rio ter um social bosta. E o Bia? Pra não morrer aquela mentira. <risos> Exato, a Bia, ela tinha que dar uma controlada. Ela pensa muitas coisas. Aí você fala: calma, amiga. Pensa. Dá uma respirada. E aí você faz. Mas assim. Eu converso com, mais com, a, com as três pianos, né? no grupo mesmo, com o Glauco, com a Bia. Eu converso um pouco com o Kaique, mas, tipo, nem tanto, que ele não fica tão online no Messenger, assim. Converso com a Gabi e com a Vivian. Mas, assim, é porque as pessoas vêm conversar comigo também. Se qualquer outra pessoa do cast viesse conversar comigo, eu conversaria. É que eu não tenho essa predisposição aí para falar com as pessoas, é. sabe? Mas Sim, eu realmente. acho que... Eu conheço alguém assim também. Bem, esse aí. Mas assim, se alguém conversar comigo, eu sou super aberta, Sou super de boa. Eu não tenho nem por que ter rancor, sabe? Ninguém me traiu. Ninguém, sei lá, que me atacou. Ou da Marcela, que atacou tipo a vida pessoal dela, que eu fiquei muito assustada. Eu fiz. mano, que isso, sabe? Uhum. Mas não do, do cast, né? Aquela polêmica lá. Do... Sim, sim. Nos comentários. Mas é isso, eu converso, tipo, com quem conversa comigo, mas não tenho nada contra, não. Eu não tenho treta, né? Eu sou muito, muito good vibe, muito. É exato. Ah, que bom. Você quer deixar mais algum recado aí? Antes a gente passar pro Kaique? As pessoas, elas ficavam falando que eu era cadela e que eu era Zangão da Bia e do Galco. Amores, eu sou piranha. Vamos me respeitar. Tá Tá certo, então. Obrigado. Agora, gente, vamos rodar e vamos conversar com o Winner, Kaique tá Carlos. Nossa, o show, Eu parabéns, pelo game. Obrigado. Um choque, né? Eu não esperava <risos> que você vencesse, vou ser <risos> sincero, o Diego também não. Um pra poder, eu pensei um que, é, afinal, ia ser a Stephanie mesmo, porque todo mundo tá falando muito que ela ia vencer alguma coisa assim. Por ser menina. Aham, uhum, sim. Eu também achei. E aí, conta pra gente como é. que é ser o winner do VD. Bom, <risos> vamos lá. Foi... Não foi tão... Foi... foi surpresa pra mim também, porque eu sabia que ia ser acirrado. Pelo que eu já tinha ouvido falar, eu sabia que ia ser difícil o, o, a vitória e eu lembro que eu tava lendo cada volta assim na hora, tipo, desesperado, desesperado E aí quando saiu o último voto, foi o do Ramon, direto, eu fui lendo um texto inteiro, era um texto gigante E aí no primeiro parágrafo falava o meu nome, no segundo falava da Milene E eu fiquei muito afobado, até que eu li o voto e eu tava tipo assim, desesperado de... Eu fiquei sem razão eu fiquei muito, muito, muito feliz e eu fiquei muito em reação na hora, eu tinha ficado de... de eu, eu liguei pra Isabela na hora, e, e eu não conseguia falar, e ela perguntava, você tá chorando? eu falei, velho, eu tô rindo e eu não, não tô conseguindo falar, porque é, é, foi muita felicidade no momento, foi maravilhoso, porque... Bom, o, o jogo, eu, eu nem sei por que que eu fui jogar o VD, assim, olhando assim, retrospectiva agora, alguém falou, tipo, ah, existe isso, aí eu entrei no grupo, e aí eu já falei. Hum, foi alguém, não sei, foi algum dos, dos meninos do, do Blindside, ah, lá no grupo? Ah, tá. No grupo de legenda. Foi, foi lá, que alguém, acho que alguém falou que não ia poder legenda mais, porque estava passando VD, aí eu perguntei o que é VD. E aí explicaram, e aí quando falaram, tipo, VD é por causa do nome do criador, Vinicius W e tal, eu estava ah, tá zoando, porque eu conheço o VD desde a minha adolescência. Aí na hora eu chamei ele e perguntei ele das coisas, assim. E aí ele me adicionou no grupo, e aí quando lançou as inscrições, eu falei assim, ah, vou escrever, vamos ver. Eu não tinha noção do que, que eu tava fazendo, do, do que, que eu tava me metendo de verdade. E, e aí, quando, quando chegou perto, quando eu recebi a carta, né, falando que ia ter tenho seleção e tudo, eu comecei a ficar muito ansioso. No dia, eu tava, no, no dia do, do anúncio, eu tava muito, muito ansioso. E aí eu descobri que eu sou muito mais ansioso do que eu achava que eu era. Mas é sério, tipo assim, todo o CT que tinha, eu, eu ficava ansioso. Mesmo os que não eram da Jaci, porque demorou até da Jassi, os Você outros eu ficava, tipo... Eu, eu cheguei a passar mal. Uma, no dia de eliminar a Bia, eu passei mal, de verdade. E, e a Stephanie sabe, porque tava, eu, a Stephanie e a Bia, em uma chamada, e os três passando mal. E eu passei mal o dia inteiro, porque eu sabia que eu ia ter que chegar eliminar a Bia no final do dia, eu tava tipo, me sentindo muito, muito mal. Eu passei o dia com, com a Gabi com a Milene no telefone, a gente falando sobre isso. E eu tava com a Bia no telefone, e a gente tava tipo assim: não, velho, eu tô passando mal, pera aí rapidinho, saia correndo, saca? Porque eu tava passando mal mesmo, eu tava tipo assim, fisiologicamente mal. É, mas nos outros eu ficava muito ansioso mesmo, eu não conseguia dormir depois. Acabava um CT e alguém saía e eu ficava, eu deitava na cama e eu ficava, tipo assim, pensando mil coisas e eu... Atravizava três horas do, pra chegar no trabalho no dia seguinte e eu tava, tipo assim, acabando minha vida. Nossa. E aí, hum. <risos> eu fiquei, tipo, eu não sabia no que, que eu tava me metendo, de verdade. E aí, quando você ganha, por algum motivo você fez coisas certas o suficiente pra eu conseguir aqueles quatro votos e aí... Meio que dá um, um, um sentimento de ok, tudo isso, tudo, tudo isso valeu a pena de alguma uhum. forma. Como foi conhecer todo mundo lá no encontrão? Ah, foi, foi maravilhoso. Então, a, a, a, eu acho que a melhor parte de ter jogado VD tipo, tem todo esse cansado, sociedade, mas foi conhecer as pessoas. Aí, né? principalmente o, o cast, assim, que eu fiquei muito próximo né, da, da, do pessoal, tanto da Jaci quanto do pessoal da Nanjage próximo e é um pessoal maravilhoso, maravilhoso mesmo, eu, assim, eu gostei de todo mundo que eu tive a oportunidade de conversar, eu não conversei com todo mundo porque o social não é tão bom assim, mas todo mundo que eu tive a oportunidade de, de, de conversar eu, eu gostei muito, muito mesmo, eu fiquei, eu me considero muito próximo de, de algumas pessoas do, do Cash. E aí é igual a Stefano falou, tipo assim, ah, eu não fico muito online. Eu não fico mesmo, gente, eu odeio ficar online no Facebook. E era tão difícil no jogo, porque assim, eu gente que ficar online o tempo inteiro. E eu não, não fico online, porque eu não gosto da interface, o meu celular eu, é um saco. Então, sempre que eu tô online, assim, eu tento conversar um pouco com, com uma pessoa ou outra, mas eu nunca tô online. Tipo, não é porque eu não gosto de ninguém, é só porque eu não fico online. Mas aí, e aí foi bom o fato de eu ter ido pro Encontrão, porque a experiência de, tipo, colocar pessoas naquelas fotos de perfil que eu conhecia e que eu começava. E naquelas que bom, vozes cara, que eu ficava é chamada. E aí foi foi foi bem legal. Eu, eu comentei até com, com algumas pessoas lá que, que é engraçada a percepção que a gente tem. Porque sempre que eu vi o pessoal era uma foto do perfil ou na, na, nas montagens do VD. E aí todo mundo era do mesmo tamanho nas montagens do VD. Aí eu cheguei lá e encontrei a Gabriela e eu fiquei, tipo... Gente, não é todo mundo do mesmo tamanho, tipo assim, aí você <risos> começa a, tipo, colocar pessoas de verdade naquilo. E aí acontece que as pessoas eram ainda mais maravilhosas do que eu, as que eu conversava, e que eu jogava, foi, foi bem mágico, foi bem legal. E você tem coragem de encarar de novo essa jornada de ou não? Acabou pra você. Eu também, né? <risos> ah, tenho, tenho sim. É... Bom, eu joguei, eu nunca tinha acompanhado nenhum jogo, nunca fui plateia em nenhum jogo. Aí eu falei que agora eu quero ser plateia, eu quero ficar assistindo jogos e, e ver como é que é mesmo. Pra depois eu, eu, eu me aventurar com mais base em alguma coisa e não ficar contando tanto com sorte de principiante, assim, sabe? Eu tenho mais o noção. Seu, do que o que seu tá convite falando. é certo, né? O único, o único certo que a gente tem certeza é o Porque eu fico com o <risos> tem o um convite certo pra voltar All-Stars, então. Que ele está... Vamos aguardar aí então. Eu espero Ô, ter recuperado as sono. Pela... Você venceu sim. o jogo, né? Mas você mudaria alguma coisa no seu jogo? Ah, sim. É, é, bom. Agora eu, eu vejo muitas coisas diferentes, assim. Eu, eu aprendi muito enquanto eu jogava. E aí eu, eu acho que eu faria muitas coisas diferentes. Eu acho que principalmente no no social. Eu acho que não só porque é importante pro jogo, mas porque eu, eu acho que eu perdi chance mesmo de, de, de conhecer pessoas, assim, mesmo além do jogo. Por exemplo, a Vivian, a primeira conversa que eu tive com a Vivian foi ela me dando parabéns, porque eu tinha ganhado. Eu nunca tinha conversado com ela durante o jogo. E aí eu cheguei no encontrão, e aí eu encontrei ela e fui conversar com ela, e ela é tipo, maravilhosa. Eu fiquei, droga, eu podia ter conversado mais com as pessoas. Eu acho que, que isso é uma coisa que mudaria com certeza. Que eu faria, bom, eu tentaria fazer bem diferente se eu, quando, uhum. se eu jogar de novo ou quando eu jogar de novo. Aí eu acho que isso, mas mesmo a parte estratégica tem, tem muita coisa. Eu ficava muito com a visão muito limitada do que estava acontecendo e aí tipo era sempre, por exemplo, o Gual falou várias vezes, tipo oh, é, é, não é isso que você está pensando, talvez seja isso e isso E é mais... Cuidados, e... porque é igual eu falei Tipo, a, é, acabava no um CT Eu ficava à noite acordado Pensando nas coisas E aí eu ficava paranoico pensando em mil coisas E eu falava tipo, nah, não, não é nada disso Só que na verdade era Porque a paranoia É, é meio uma, uma aliada Se você acreditar nela, você não pode acreditar demais né? Eu lembro que durante o jogo Eu falei um pouco com você no CT que, eu não sei se é alguma coisa Mas que eu falei que sua posição era melhor de Todas do jogo, porque você podia tanto ir ir pro lado o outro, né, ficar indo e voltando Até falei com o Lucas isso Mas você não fez, tipo assim Eu pensei que você não ia chegar na final, porque Você flipou <risos> e continuou naquele lado, entendeu Você não ficou indo e voltando Aí eu pensei Sim, que ele ia no ser eliminado. O Diego falou que você ia flipar e voltar e flipar e voltar e foi, foi no bot do isso. Foi, foi do Iago. Por que, que você não ficou indo e voltando foi. E, tipo assim, desse de um lado mesmo? Então, eu, eu cogitei, eu cogitei, naquele dia, eu, é, eu tava, aquele, aquele CD, eu tava muito eufórico depois, porque, tipo, eu vi que as coisas tinham mudado pro meu lado ali. E aí, e aí você, me, você me chamou na conversa, você comentou isso até na hora, e eu, eu cheguei a cogitar essa, essa possibilidade, eu pensei muito, tanto é que eu, eu comecei a conversar mais com conversar mais com o pessoal da Jaci, deixando isso aberto. Só que o que aconteceu? Foi um, um CT que demorou cinco dias para acontecer. Foi, tipo, horrível. Foi muito demorado. E acontece que eu não, não ia conseguir nem um pouco confiar no, no pessoal da Jaci, depois do, da fase tribal e daquilo. Tipo assim, não dava. E aí eu gostava, Tá, eu, eu só preciso confiar neles em um voto, depois eu vou flipar de novo. Só que eu não sei também se ia dar certo. O que, que acontece, o... Eu, eu pensei naquele momento que eu ia ter que começar a mentir muito para as pessoas, e aí eu pensei que eu não sou tão, mentiroso, tão, tão bom mentiroso assim, eu acho, e, e o problema da mentira é que em algum momento, se alguém conversar com alguém, eu, por exemplo, se eu mentisse para Bia, ela ia comentar com a Gabi, e aí eu ia ter mentido outra coisa para a Gabi e ia dar tudo errado, e aí eu decidi naquele momento que eu não ia mentir para as pessoas, eu ia simplesmente contar tudo para todo mundo. E aí foi basicamente o que eu fiz, eu, tudo que me falava eu passava pra frente de alguma forma e acabou dando certo, porque era isso que estava acontecendo. Porque se eu falava alguma coisa pra Bia, Deus. a Bia corria e contava pra Gabi. A Gabi corria e contava pra Milene, e tipo, tava todo mundo sabendo de tudo o tempo todo. Então eu acho que foi uma, uma boa decisão não mentir, e aí pra ficar flipando eu teria que ter mentido. Aí eu achei melhor manter com as pessoas que eu confiava, que, que era as meninas, a Stephanie e a Bia, principalmente. E aí, foi uma decisão que eu tomei na hora e eu acho que compensou os Você e Stephanie então meio que adotaram a mesma postura, né? De falar ao invés de mentir, como o resto não fez. É, sim, foi... Exatamente. E, mas, foi certo, não, sério, não tinha como mentir. Se eu tivesse tentado mentir pra Bia ou pra Gabi, eu ia ter... me um fui E aí... Fazia. Às vezes eu, eu limitava, tipo, tá, não preciso falar isso, vamos fingir que isso não aconteceu. Uhum. Na verdade, a única vez que, que que foi quando eu ajudei o Juan, aquele lindo beijo para ele, a, a, a ganhar a prova lá, eu quase fui pego na hora, e aí depois a, a, a Milene acabou contando para a Bia, que falou para a Stephanie, e aí a Stephanie começou a conversar comigo, querendo que eu falasse, eu falava... Eu, só vou não falar, porque vai ser Exato. horrível se eu falar. eu queria que você me contasse a verdade, porque eu sabia, eu falei, filho da puta, me conta. Me conta <risos> <falei>, pra eu <risos> pensar, me conta pra porque... eu pensar. Ah. Me não faça <risos> <passa> essa <risos> confiança sabe? Fala, caraca. Eu falei <risos> naquele momento, Porque, tipo, tô... é, a Bia já tinha falado, tipo, se você falar pra ele, ele vai saber que passou. Eu falei, foda-se, eu quero que ele me fale. Tipo, seja sincero Tô cagando só quero não, é, na, hora, na hora que apareceu a notificação Eu sabia que você já sabia E aí eu falei, eu, eu falei na minha cabeça Eu não vou falar, mas se ela perguntar eu vou ter que falar Então se ela perguntar eu falo Eu mantive a eu conversa, eu conversa diretos, assim. Aí você não falava Ah, que raiva Aí ele morreu <risos> Mas é, eu... era isso eu... Tem uma pergunta Tem uma pergunta pra fazer, gente Calma aí é, o Danilo Nunes, enquanto, quando foi no FTC, ele fez uma enquete lá, né? Ah. quem que a plateia queria ter como vencedora E, por incrível que pareça, o Winner teve somente quatro votos E, tipo, disparadamente perdendo das duas meninas O que você tem a falar sobre isso? Como que você se sentiu vendo aquilo? Oh, eu, tava... eu tava online na hora que o Danilo fez a enquete, na hora que a enquete apareceu, eu lembro que eu falei eu não acredito que fizeram essa enquete, eu não acredito, porque eu sabia que ia acontecer, eu sabia que, e, e... tipo assim, desde o do, do F6, foi quando o Júlio saiu, a plateia tinha sido assim, bem verbal, sobre não me querer ali, e aí, não, no F6 especificamente, eu, eu tive que parar de ler os comentários, eu falei assim, não, não dá mais hoje, eu vou sair do Facebook. Eu até conversei com algumas pessoas no dia, tipo assim, ó, não dá pra eu ficar online mais ou essas coisas, eu vou sair. Aí eu fui dormir, e no outro dia acabou que eu voltei e tudo, e foi tudo bem. Mas eu sabia que eu não era fan favorite mesmo. Então... Na hora que a, a enquete foi criada, eu, na hora eu pensei, eu não acredito que vai rolar essa enquete agora E aí foi rolando, eu passei o dia inteiro acompanhando aquela enquete, eu não aguentava não acompanhar aquela enquete <risos> e eu ficava sofrendo cada voto, porque aí, tipo, tinha quatro votos, mesmo assim, era do Samuel que falou que ia votar em mim só porque eu tinha menos O, o outro era do meu namorado, então, tipo assim, eu tinha dois votos, na verdade, eu ficava, tipo assim, gente eu odeio essa enquete. Eu, <risos> talvez até odiei o Danilo por alguns momentos naquele dia. Mas assim, coincidência ou não, quatro votos na enquete, eu tive quatro votos pra vencer, então tá tudo lar, bem né? com os quatro hum... votos. Mas... E, aí, e aí, Diego, tem alguma coisa a falar? Alguma pergunta? Não, não tem mais nada. Se falar alguma coisa? para dizer, alguém? Vencedor, tem algum momento, alguma coisa pra falar pra fechar? Ah, bom, eu queria dizer que somando tudo, todas as coisas ruins e boas, eu adorei, adorei, adorei adorei participar do jogo de verdade, tipo, adorei conhecer cada uma das pessoas que eu conheci e essa relação que eu, que eu construí com elas mesmo, foi uma maravilhosa primeira experiência e eu gostei muito, muito mesmo, eu, eu espero... Ter coragem e energia e força para passar por algo semelhante assim depois de novo. E ah, eu gostei bom, de tudo. Eu que você uhum. <risos> então, é, vamos ver. Stephanie, para acabar alguma coisa? Ah, era mais isso que ele falou mesmo de tipo do jogo que a gente tira é, as amizades que a gente faz, sabe? E uhum. eu considero que eu consegui fazer pelo menos uhum. assim. Eu fiz vários colegas, mas amigos, amigos, eu fiz, tipo, dois, eu acho que todo mundo sabe quem é e que eu posso aqui, né, surpresa, fantástica, <risos> é, e são pessoas muito diferentes de mim, que talvez eu nunca conheceria, teria a oportunidade de ser amiga se não fosse por causa do jogo, sabe, e acho que foi isso, foi uma experiência válida, tipo, até o nervosismo... As dores de barriga antes das provas, essas coisas. Ou, são... Agora que passou é engraçado, sabe? Na hora era horrível, Sim. mas agora é legal, sabe? <risos> Quando acabou era horrível, porque eu sentia falta da adrenalina, do CTs e tal. Tipo, será que eu vou sair? Será que eu não vou... É, de ver os votos. Eu adorava os votos. Mas eu queria voto engraçado, porque eu odiava quando o povo votava. Eu tô votando, ah, eu tô mas bem. espero que você fique. Então não vota em mim, porra! Você quer que eu fique uma coisa em mim? <risos> tipo, joga eu... cheio shade. Ai, te amo. <risos> uhum, tá. Ah, eu... não então, gosto disso. <risos> <risos> é, foi Diego, a experiência. Tem Ela... alguma coisa pra falar? Eu tenho. Eu quero agradecer a. Liste, uh... Moderação, mais uma vez, deixar a gente aqui no quadro, né, entrevistando vocês. Obrigado vocês pela disponibilidade, tá, gente? Eu sei que é difícil, caso causa do horário de todo mundo, para todo mundo mesmo. Desculpa pela demora dessa entrevista, tá? E valeu, é isso aí. Valeu pela temporada. Sim, eu também vou também falar um pouco. Obrigado, gente. Obrigado por deixar o dia de fazer. A gente gosta muito, a gente gostou muito de estar por dentro dessa temporada de novo. As entrevistas foram muito legais. A plateia gostou bastante, os participantes também. E é isso, a gente está aí. Dá sempre, se vocês quiserem. Então, é, um beijo para todo mundo e vamos aí. Ah, peraí, eu tenho que deixar um beijo especial para o Cristiano. Porque, é o Cristiano, a gente faz entrevista da final, tá vendo? Está aqui, ó, dois finalistas. Ó. É isso aí, gente. E é isso, até Vai a próxima temporada. Próxima. Até mais. Não, não. <risos> tchau, tchau. Beijo. beijo.